Foi uma bênção o Louis Desan vim para o porque a gente não tinha mercado para as lavouras, é, café, cacau, guaraná. Com a vinda do Louis Desan, as portas se abriram, então o nosso produto ele começou a ter mais valor e ter melhor recebimento no mercado. O projeto teve início em 2012 com o propósito de três eixos principais, que é aumentar a produtividade, implantar espécies florestais em consórcio com café e melhorar a qualidade. Nesse contexto de assistência técnica, o apoio é muito carente e o IDESAM dá sua parcela de contribuição.